Estamos aqui em Jandai do Sul, um dia muito triste, um momento muito duro, junto com o prefeito Lauro, nessa tragédia que se abateu sobre o município e toda a região. Em nome do Governo do Estado do Paraná, do governador em exercício da S.P.A., nosso governador Ratinho Júnior, a quem nós já comunicamos lá no Japão sobre essa tragédia. Temos que ser solidários, num momento de profunda tristeza, conseguimos acessar todo tipo de socorro rapidamente, Inclusive o resgate aéreo chegou rapidamente, tudo que poderia ser feito, foi feito, está sendo feito. Mas o principal agora é dizer da nossa solidariedade, do nosso coração também dilacerado por essa tragédia, e dizer que o governo do estado do Paraná está junto com os corações aqui do Jandaia do Sul, que nós possamos trazer algum conforto a todas essas famílias que estão imutadas nesse momento, não é, prefeito? Obrigado, César, secretário de saúde. Nós agradecemos. Desde o primeiro momento, a gente foi uma força de tarefa. Os municípios vizinhos, os prefeitos vizinhos, as prefeitas vizinhas, mandando todo o suporte médico, de enfermagem. Nós tivemos o suporte de, de vários prefeitos e do governo do estado, do bombeiro, da defesa civil, enfim. primeiro momento... Foi socorrer as vítimas dessa, dessa tragédia e agora nós estamos dando todo o suporte do paciente social, com psicólogo para as famílias é, da, das vítimas, é, para os óculos que nós tivemos, enfim. Estamos dando, dando todo o suporte.